Graça e paz do Senhor Jesus para você e para a sua família, amém? Que bom, alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. É sempre uma alegria quando nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos e entendemos e aprendemos como nós devemos nos portar, como nós devemos levar a nossa vida. Como nós devemos, como diz o tema do, da mensagem dessa noite, reagir diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas, das aflições que todos nós temos nesse mundo. E na palavra de Deus está a fonte, está o melhor do Senhor para a nossa vida. É inegável que... Nós teremos que nos posicionar de uma forma diferente nesse futuro próximo, nesse momento próximo. É inegável que muitas coisas estão mudando de uma forma aceleradíssima. Eu tenho percebido na empresa onde eu trabalho, por exemplo, que projetos de tecnologia, projetos de conectividade que estavam... Sendo planejados, programados para serem executados nos próximos cinco anos, foram colocados todos em prática agora, devido à necessidade do momento. E para minha vida e para tua vida não é diferente. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que os próximos dias, o próximo tempo, os próximos momentos serão momentos em que muitas coisas mudarão na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de nos relacionar, na nossa, na nossa forma de conviver em sociedade e quem sabe até mesmo como igreja. Então é necessário, é importante, é imprescindível nós aprendermos com a palavra de Deus como, de que forma, nós podemos reagir diante desse cenário. A palavra de Deus nos ensina em alguns momentos, nos mostra em alguns momentos, algumas reações que não estavam muito fundamentadas naquilo que é o correto, naquilo que é o plano de Deus. Quero lembrar para você, por exemplo, quando Jesus disse que disse para os seus discípulos ali, para o pessoal que, que fazia parte da sua célula, que ele estava caminhando em direção à cruz, que ele ia morrer, que ele ia derramar o seu sangue, que ele seria o salvador do mundo. E aí, um discípulo se levanta e diz, não senhor, que isso, isso não vai acontecer, nós vamos dar um jeito para que isso não aconteça, está tão bom que o senhor aqui com a gente, está tão bom que o senhor aqui, nos acompanhando, nos ensinando, nos ministrando todo dia. E Jesus fala para ele. Olha para ele e repreende Satanás dizendo. Para trás de mim. Arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava sendo, tendo a sua boca usada pelo diabo. Para reagir de uma forma que não é condizente com a vontade de Deus. Em outro momento, quando os soldados vão... Prender Jesus no Getsêmenes, esse mesmo discípulo age com violência e corta a orelha de um soldado. Então, é da natureza humana a reação, é da natureza humana nós nos defrontarmos, nos confrontarmos com uma situação e reagirmos em relação a ela. Agora eu quero chamar a tua atenção para esse livro, para esse período em que nós estaremos meditando na história de Neemias. E quero te convidar desde já, sabendo que há reconstrução à frente, sabendo que há restauração à frente, sabendo que há reforma à frente a você ler esse livro com atenção, a você meditar nesse livro com atenção, a você extrair desse livro com atenção, lições preciosas para a sua vida, e como diz o outro, vamos começar do começo, né? <risos> nós vamos começar do começo, abra a tua Bíblia aí onde você está, no primeiro capítulo do livro de Neemias, Antigo Testamento, um pouquinho antes ali de Esther, Jó, e salmos Neemias capítulo 1 versículo 4 diz o seguinte quando ouvi essas coisas sentei-me e chorei passei dias lamentando-me jejuando e orando ao Deus dos céus Senhor amado em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração nessa noite, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, seja o conforto, seja o consolo, seja a restauração, seja a salvação, seja a renovação, o renovo na vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, faz do Teu jeito Senhor, opera os Teus milagres, cuida de nós ó Deus e ministra Espírito Santo aos nossos corações através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Que texto maravilhoso. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha noticiário na TV, né? não tinha nada disso. Então Neemias estava lá na sua, no seu trabalho, na sua lida, estava no exílio, recebe notícias do seu povo, através de Anani um dos seus irmãos ele se deslocou, viajou e trouxe a notícia de que todas as pessoas que haviam sobrevivido ao cativeiro elas estavam lá naquela província, estavam lá na sua terra aonde já havia acontecido alguma melhoria em relação ao templo mas eles estavam passando por grande sofrimento e humilhação. O muro estava derrubado. E as portas destruídas pelo fogo. E quando Neemias recebe essa notícia, ele faz aquilo que ele descreveu aqui. Ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Toda reação é uma ação diante de uma adversidade. É uma forma de agir, de enfrentar, de combater ou de se posicionar diante de uma dificuldade, de uma adversidade, diante de um cenário difícil, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas usando os exemplos que eu citei aqui no começo... E olhando para esse exemplo de reação, eu entendo que é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida nesse momento. Que é esse tipo de reação que o Senhor deseja para a minha vida e para a tua vida nesse momento. Vamos aprender com Neemias. Algo que me chama muito a atenção aqui. E no livro de Neemias você vai entender, vai compreender e vai perceber que restauração, que reforma, que reconstrução é um processo, que começa aqui, que começa aqui nesse começo, vou usar essa redundância para ficar bem marcado no teu coração e na tua vida, começa aqui esse processo, e ele vai numa crescente, ele segue superando, vencendo as dificuldades e os obstáculos, conforme a promessa de Deus para a sua vida, conforme a vontade de Deus para o seu povo, trazendo vitória para aquele que nele confia. Então cabe a mim e a você nessa noite, aprendermos, olharmos para isso diante das notícias, diante das adversidades, diante do momento, qual tem sido a nossa reação. Vamos olhar para isso, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que... Neemias, ele absorve a notícia. Ele assimila o impacto de, uma, de um grande problema. Ele assimila o impacto de uma grande dificuldade. Ele usa a sua mente, o seu coração, as suas emoções, para compreender e para se colocar no lugar e na situação daquelas pessoas. E assim que acontece com a gente também. É importante nesse momento, nós entendermos a luz da palavra de Deus, a luz das promessas de Deus, a, a vista de tudo aquilo que tem acontecido, entendermos, compreendermos, absorvermos as notícias que chegam até nós. Entendermos e compreendermos aquilo que está se passando no mundo. Nenhum de nós é uma ilha, todos nós vivemos numa sociedade, todos nós estamos de uma maneira ou de outra, sendo afetados, percebemos a influência, o impacto de tudo aquilo que está acontecendo, nos nossos dias, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nós não podemos ter culto presencial, por exemplo, é um impacto, é uma consequência daquilo que está acontecendo nos nossos dias, então é importante porque Ele ouve, e absorve, compreende, entende, se posiciona, se coloca no lugar, mediante a notícia que ele recebeu, não adianta a gente tentar se enganar, não adianta a gente tentar viver alheio aquilo que está acontecendo, o povo de Deus, filhos e filhas de Deus, foram colocados aqui nesse mundo para fazer diferença, para representar o Reino de Deus aqui na Terra, para anunciar o Reino de Deus aqui na Terra, para anunciar o Evangelho de Jesus, para ser diferente, para ser sal e luz, então é importante que nós nos coloquemos dessa forma. Segunda coisa que me chama a atenção, Ele se posiciona, não apenas como parte de um problema, mas ele se posiciona como parte da solução daquele problema. Neemias olha para a situação e começa a buscar em Deus e começa a se envolver emocionalmente, a se envolver fisicamente, a se envolver intelectualmente, de uma forma que mais para frente você vai entender no decorrer das mensagens, das ministrações e das devocionais de todos os dias, que Ele se posiciona de uma forma, como parte da solução, o que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer, diante da notícia que eu estou recebendo? Diante do momento em que nós estamos vivendo? E talvez você esteja aí na tua casa, pensando, mas o que que eu posso fazer? Estou né? em isolamento? estou trancado, estou sozinho, sozinha, meu poder de influência não é lá muito grande, eu não tenho como me locomover, não tenho como atingir outras pessoas, é interessante que a gente aprenda isso com o Neemias, ele se posiciona como parte de uma solução, o problema já era conhecido, a dificuldade já era conhecida, mas aquilo que estava no coração dele era, o que, que eu posso fazer em relação a isso? E aqui vai uma dica para todos nós. Neemias vai, em terceiro lugar, para a fonte. Vai para aquele que tem a solução de todas as coisas. Vai em direção àquele que tem todo o poder, aquele que domina sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas, pessoas, situações, cenários, gerações, tempos, o Senhor dos Exércitos, aleluia, Ele vai na fonte, o que eu posso fazer então? buscar o Senhor buscar Ele de todo o meu coração me derramar diante da presença dEle, me sentar, chorar lamentar, jejuar orar e buscar a face do Senhor, aleluia você pode fazer algo meu irmão e minha irmã diante das notícias diante das adversidades como parte da solução você pode fazer algo é muito mais fácil murmurar é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil se amedrontar, é muito mais fácil se esconder. Mas quando Neemias ouve a notícia de um cenário ruim, de um cenário terrível, ele se posiciona como alguém que vai fazer parte da solução. Ele coloca aquela pergunta no seu coração, o que, que eu posso fazer? E ao mesmo tempo ministrado, dirigido pelo Senhor ele busca aquele que tem a solução a solução para a tua vida a solução para a minha vida a solução para o momento que o mundo vive tudo está nas mãos do Senhor o controle é dele, o governo é dele o poder é dele e a solução é dele, aleluia interessante que ele até disse eu passei alguns dias me lamentando mas ele não permaneceu o tempo todo se lamentando. Ele lamentou, ele chorou, ele sentiu o impacto da notícia, ele se entristeceu com aquilo, mas na sequência, ele se posicionou em jejum e oração. Ele se dispôs, além de jejuar, jejuar e orar, além de se lamentar, sentir, se entristecer, se importar, jejuar e orar. Ele se dispôs a ir, a colocar a mão na massa, a fazer a obra de Deus, a ser usado poderosamente pelo Senhor, a ser vaso de bênção na mão do Senhor. Deus o capacitou, Deus o exaltou, Deus o colocou como líder, Deus o colocou à frente de uma grande obra. E para honra e glória do Senhor, a obra foi concluída. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Você já consegue imaginar isso acontecendo na tua vida? Deus te levantando, te capacitando, te enviando, te usando na oração, no jejum e te dando vitória nesse tempo, nesse momento, nesse cenário, para que o nome do Senhor seja glorificado. É assim que o cristão reage. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite como. Devemos reagir diante da adversidade, do problema, do cenário. Sabendo que nós não podemos ficar estacionados nessa situação. Sabendo que há uma reconstrução pela frente. Há uma reforma pela frente. Há uma restauração pela frente. Mas o começo do processo é esse. Se importe. Se posicione como solução. E busque em Deus. Que é a fonte de tudo A solução dos problemas Eu quero te convocar nessa noite Te convidar nessa noite Se você Depois aí na tua casa Você leia a oração de Neemias Veja a profundidade A sinceridade e a verdade Nas palavras dele No momento em que ele intercede Pelo povo, pela sociedade Por aquela situação e eu quero te convidar a fazer uma oração de intercessão nessa noite, seja na madrugada, seja agora no encerramento do culto, seja com a tua família, seja sozinho. Mas faça uma oração verdadeira, sincera, diante do Senhor. Intercedendo pela sua casa, pela sua família, buscando em Deus que é a solução de todas as coisas. O caminho da vitória não faz oraçãozinha não meu irmão faça uma oração poderosa uma oração verdadeira sincera sem regras sem formato o que o Senhor quer enxergar em você é o teu coração se derramando na presença do Senhor se for necessário sentar e chorar e se lamentar faça isso mas prossiga, jejuando, orando, clamando e buscando a presença do Senhor. Esse é um desafio para cada um de nós nessa noite. Faça isso e louve a Deus por todas as respostas, por todo o cuidado, por toda a vitória que vem do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Lembre disso, meu irmão, minha irmã. Você tem muitas formas de reagir. A tendência do ser humano é reagir diante das dificuldades. A gente é espetado, é cutucado, a gente reage. Mas o ensinamento da palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida nessa noite é esse. Neemias significa aquele que Deus Consola. Deus está contigo, Deus é contigo Ele está presente na tua vida Vamos cantar? Vamos tocar? Ele está presente na tua vida Ele está aí contigo nessa hora Então chore, lamente, clame Sinta, se coloque como solução Perceba o momento E busque em Deus Somente nele, na presença dele A solução, a vitória para a sua vida, para a sua casa, para esse tempo, em nome de Jesus, se a tua adversidade é um, um desemprego, se a tua adversidade é uma questão, um problema financeiro, são dívidas, é falta de renda, se a tua adversidade nessa noite é uma enfermidade, se posicione, busque a Deus, jejue e ore, clame ao Senhor, Ele tem, a solução ele é a solução em nome de jesus vamos adorar o senhor mas não se esqueça faça isso nessa noite interceda como você nunca intercedeu interceda de uma maneira inédita de uma forma inédita do teu jeito eu tenho certeza que deus vai te ouvir deus vai te responder deus vai te dar vitória em nome de jesus aleluia Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó Teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade Pois quando me sondas Eu nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade Leva minha vida mais além que eu possa imaginar eu sei sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua pai. Deus amado, em nome de Jesus Senhor olha para os lares nessa noite nesse momento Pai Enxerga, contempla, ó Deus amado, e toca os teus filhos, ó Deus, com todo o teu poder. Nós vivemos, nós precisamos e nós temos pela frente um tempo de restauração, um tempo de coisas novas um tempo de restaurar o altar, de restaurar a nossa vida, de nos santificarmos, de buscarmos mais a Ti, de vivermos uma nova realidade como igreja, como pessoas, como cristãos, ó Deus amado, eu tenho a certeza que nós não seremos mais os mesmos, ó Pai, mas nós não queremos ser reconstruídos de qualquer jeito, nós queremos que o Senhor faça essa obra em nós, que o Senhor opere essa obra em nós. Que o Senhor dirija essa obra em nossas vidas, ó Pai. Por isso alcança. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança Esse idoso, ó Pai amado Esse adulto, ó Pai celeste Alcança, toca com teu poder, ó Pai E começa nessa noite e inicia nessa noite, ó Deus Uma mudança, uma transformação Trazendo crescimento, amadurecimento, ó Deus Uma vida nova, uma vida frutífera Uma vida relevante na tua presença, ó Pai amados Desperta os nossos corações, ó Deus, para reagirmos de acordo, ó Deus, com a Tua Palavra. De experimentarmos, ó Deus, esse exemplo, essa lição que nós aprendemos em Neemias. E reagirmos, a Deus, de uma forma que agrade ao Senhor. Não de uma forma passiva, não de uma forma omissa, mas de pessoas, de crentes, de cristãos, ó Deus querido. Que compreendem, que entendem, que lamentam, que choram, mas que se posicionam em jejum e oração. E que buscam no Senhor a solução dos nossos problemas, daquilo que não é possível para nós fazermos. O Senhor tem poder para fazer. Nada é impossível para Ti, ó Pai. Abençoa cada casa, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém.